Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo guerra? Ando, Techniques. Como é que você está meu querido? Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de inflação! <risos> o negócio é o seguinte hoje vou lhe passar ideias rítmicas aqui eu vou pegar uma ideia pensando no acorde de Mi menor e nós vamos pensar de forma bem simples, veja lá então essa ideia Seria 10 na porta de número 2. Na corda número 3 eu toco 9. Na porta número 2 eu toco 8 escorregando para 7. eu só? E aqui tem um movimento rítmico, né? Da 9 para 7. Aqui ó. Você também pode fazer uma sacada, fazer 99 né? Seria na corda número 3, 9 e na 4-9. Então esse daqui vai ser o eixo. Como que você vai fazer? Você vai improvisar na pentatônica, certo? Mi menor. Dois, três, Improviso. Volta no tempo de Improviso. entendeu a ideia? Então você tem um tema e você vai improvisar, isso vai ser legal que você vai utilizar ele duas vezes, vai fazer seu improviso e vai voltar nele, isso vai fazer você se ligar sempre no backing track, no ritmo, então pega essa dica, faça isso nos seus improvisos, para você começar a criar essas ideias e sempre tocar no no beach, Beleza? E ali você pode bolar outros. Eu passei esse pra você, né? Às vezes você pode criar uma ideia, tipo Iron Maiden. Pra você achar mais interessante. Veja só, vou utilizar essa ideia improviso. I'm hurting Certo? Então essa ideia você pode utilizar nos seus estudos. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica. E se ainda você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Beleza? Rolam vídeos né, como esse de free lessons toda hora. E se ainda você não me conhece, meu nome é Gustavo Guerra e tem meu site, gustavoguerra.com.br. Lá estão os meus cursos online. Então beleza, vamos pra cima.